Olá pessoal, eu sou Alex Duarte, educador social, profissional da inclusão e diretor do projeto Cromossomo 21. Se você tem uma deficiência intelectual e sempre sonhou em escrever ou publicar um livro, a sua hora acabou de chegar. O projeto Prêmio Cromossomo 21 de Literatura e Inovação é um concurso que irá premiar uma obra literária inédita no gênero autobiografia ou ficção. O objetivo é incentivar a escrita e a leitura de pessoas com deficiência intelectual e também revelar novos talentos. O vencedor receberá o apoio de uma equipe multiprofissional desde o processo da construção da obra, escrita, revisão, capa, design até o lançamento. Poderão se inscrever pessoas com deficiência intelectual, síndrome de Down ou autismo maior de 18 anos ou menores a partir de 10 anos devidamente representados pelo seu responsável legal. A inscrição, gente, é gratuita e poderá ser feita pelo site do Cromossomo 21. O objetivo dessa iniciativa é formar novos escritores com deficiência e também oportunizar espaços de representatividade. Nós lançamos no Benfeitoria um projeto de arrecadação, onde você poderá participar e ser recompensado por isso.